Olá, eu sou a Thay. Olá, lindos da Thay, eu sou a Su. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial e eu vou ensinar a Su e todos vocês a fazer uma deliciosa torta de legumes usando uma receita clássica francesa que é o Ratatouille. Sou super ansiosa, mas já a hora de provar o Ratatouille, ver se eu aprovo e consigo fazer também em casa. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é a base da nossa torta. Aqui, para deixar a receita mais saudável, a gente vai fazer uma torta integral. Para isso eu tenho farinha de aveia, azeite, sal e água gelada, só isso. Su, pode começar. Tá, eu misturo o que é primeiro com a farinha de aveia? você vamos misturar a aveia, pode usar a espadulazinha, com azeite. Tá. Pode botar primeiro umas duas picadinhas de sal. Bota primeiro na aveia. É, tá, duas picadinhas. Não bota esse sal todo não pelo amor de Cristo. Não, mãe, mas é uma picada assim. Uma é picada de é, Vai. Pronto, você gente falou umas quatro picadas, tá? Já. É porque as duas picadas <risos> não falam. Aí você mistura o azeite. Quanto de azeite tem aqui? Aí tem 60 ml de azeite e aqui eu, eu tenho 200. Assim, não... Vai botar todo. Aqui eu tenho 200 gramas de farinha de trigo. A gente vai fazer como se fosse aquela massa pobre. Só que em vez de usar manteiga, a gente vai fazer ela com azeite. Pra, primeiro, ficar sem lactose. Segundo, porque o azeite é uma gordura mais saudável. Embora então, a né, manteiga seja manteiga. Manteiga, manteiga. Manteiga, manteiga. Mas. O azeite fica muito, muito, muito gostoso também. E concordo com ela, combina com a proposta do ratatulli, que é um prato extremamente leve. Pode misturar aí. No começo vocês vão perceber que parece que tem pouco óleo, mas tem... que já dizer isso que Ah, tá muito pouco azeite. O final, outra, quando você quiser, pode botar a mão. Vamos na mão, vamos na raça. Ai, eu esse negócio de ficar aqui só falando. Eu preciso botar a mão, mas. Tá dando a botar a mão? É divertido, eu falo, assim, é divertido. eu me sinto uma criança. Agora a gente vai começar a botar a água gelada aos poucos. A água ela tem que estar bem gelada. E você não vai colocar a quantidade inteira de vez, você vai colocando aos poucos, porque na mão você vai sentindo quando é que tá bom. Vou colocar uma colher de sopa. Pode misturar. Tá gelada de verdade. <risos> Esse é o resultado final da nossa massa, você vê que ela formou uma bolinha depois de misturando tudo. Parece que não vai formar, mas vai, só ir colocando água aos pouquinhos, ele não pode colocar demais. E agora a gente vai montar uma torta para desformar. Então eu estou usando aqui uma assadeira no fundo removível. essa tem 20cm, e agora só vai espalhar a massa na, torta, na assadeira. Pô, tá aí, não precisa untar, não? Não precisa untar a assadeira, por quê? Como já vai azeite na massa, pense, isso que é uma massa podre, basicamente é aquela mesma ideia. Então, como já tem muita gordura aqui, a própria gordura da massa já é suficiente para não precisar montar a assadeira. Eu coloco ela toda vou tirando os pedacinhos fermentando. montando? É melhor ir tirando os pedacinhos. Eu também acho. Você é uma pessoa assim, muito detalhista, e dizer que ela fique perfeita, lhe na assadeira. Você não, pode colocar mas... entre duas folhas, de... duas folhas de papel manteiga e abrir o rolo e depois transferir para a assadeira. Não, sim. não tem 15 minutinhos depois tirar só pra corrigir, porque eu não começo a falar errado é farinha de ajeia, gente, não é farinha de trigo claramente, porque farinha de trigo normal não é uma coisa mais nada, né o que, é que a gente vai fazer? A gente vai cortar os legumes do nosso ratatouille, aqui eu tenho berinjela abobrinha, pimentão vermelho pimentão amarelo e tomate então, depois de espalhar a massa na assadeira inteira, a gente levou ela pro forno é... Tem uma temperatura exata para o forno estar? Sim, o forno ele já estava pré-aquecido, a gente deixou ele pré-aquecendo por uns 15 minutinhos e ela, a gente levou ele a 180 graus, aquele forno mais baixinho. E, quando e a, a gente tempo? sabe que já está na hora de tirar? São assim. só 15 minutinhos, ela vai ficar meio branquinha ainda, ela não vai assar. A gente vai só pré-assar a massa para ela não ficar mole quando a gente colocar os, os legumes dentro, porque eles vão soltar água esses legumes, é tudo bem, são legumes que vão bastante água, então quando eles soltar a água você não vai ficar tão mole. E o que a gente vai precisar para fazer a parte do recheio em que é o ratatouille? É berinjela, abobrinha, pimentão madeira com pimentão vermelho e tomate. Tá, tem. Começar daqui ou daqui? Tá, ou aqui. cortada. Você vai tirar essa partezinha da cabeça aqui. Tá, aqui? Precisa é. é. é. que cortar com se fosse pra de cega. E vou cortando. A gente vai cortar aqui a espessura que a gente quer mais ou menos essa, tá vendo? Não precisa ser fino, transparente, mas visível. também não pra vir. é uma lava. Berinjela. A abobrinha eu já acho mais legal que a é berinjela? Pelo menos ela tem textura, né? A berinjela tem. Maravilhosa. A berinjela tem textura de carne humana. Quem concorda comigo, coloca nos comentários. Ah, gente, a berinjela foi escolhida porque sua não gosta de berinjela. É. O objetivo é fazer ela comer berinjela. Só que como eu sou uma pessoa boa, eu vou ter berinjela junto com vários outros legumes. Pra dar uma tapinhada, né? Então, tipo, um alimento disfarçado, ele é mais... Aprenda, faz com suas crianças. É assim que elas comem as coisas você se misturam. criança. A gente tem aqui a nossa massa que está pré dá para ver que ela fica ainda meio branquinha. Eu quero levantar mas assim. Dá. Aqui, aqui. aqui tem o um molho de tomate, que ele vai ser a base. E a gente vai montar essa montanha de legumes, essa montanha. Montanha de legumes aqui dentro da massa. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o que primeiro? A gente vai espalhar um pouquinho do molho de tomate. Não precisa fazer esse molho de tomate então, É só fazer uma camadinha para poder fazer os legumes em cima. Su? Vamos lá. Gente, esse molho tá hum, muito bom. cheiroso. Comenta aqui embaixo quem quer que a gente a fazer molho de tomate. Não, sério. Péssimo. Assim, espalhando, né? É. Como se fosse pizza? Ah, Pizza Eu não sou certo. sério. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma caminha de legumes. A gente vai pegar, tipo, uma abobrinha, uma berinjela, é, um na tomate, verdade, a berinjela, a abobrinha e o tomate. Tomate. <risos> o pimentão a gente vai espalhar por cima depois. Aí é vem outra bo... berinjela. berinjela. Oi, Dindinho. <risos> <risos> uma berinjela, uma abobrinha. O um tomate. Outra berinjela. Essa <risos> é deve tá mais grossinha. A gente deixa que ficar tá mais grossinha no final, né? Porque enfim, é o fim bom. Assim, usa alguns disformes que foi a colocar. E vai montando na forma. os legumes na assadeira da forma mais bonita como a gente conseguiu, né Su? Pois é. Agora a gente vai temperar. Vocês lembram do tipo não foi nem um tempero até agora, só os legumes. A gente vai fazer o quê? Espalhar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e o ideal seria a ervas de Provence, que é o um clássico do francês, São então as ervas francesas. Que é uma mistura específica. Repete é, é o nome, cara, de que lá. Não, não, sei falar francês, não. ervas de Provence, ervas de Provence. Exatamente. Muito... Ah, o é. que a gente vai usar aqui, por quê, né? Eu tô usando a pimenta calabresa. que a a não tem pimenta, não, não tem Mas a ele gosta, então na sua casa, o que, é que eu já ensinei a vocês Você faz o que você gosta Então a vai botar primeiro aquela beleza assim Também então, tem tomilho, manjericão, salsa e pimenta do reino se dúvida vontade Tá É uma pitadinha de cada é. Mas a pitadinha, pitadinha Minha. Calma, calma, percebe, ela começa na pimenta É pimenta Ok <risos> Não são os baianos O rei, que é que tem? Eu ponho mais pitadinha fora do que pitadinha dentro. Não, tá ótimo. Pode ir pra Sim. próxima. Rolou? Igual com todos. Aqui, do Nunca aproveito o milho. Que é bom. Fresca, fresca, melhor ainda. Se tivesse fresca aqui em casa, eu estaria usando fresco. Vou precisar de mais. Mangericão. Mangericão pode, poderia ser fresco também? Sim, todos na verdade. E aqui é salsa. Salsa parece orelha, né? Hum. Não? Eu ah, tem muita gente que usa orégano, né? Porque eu pessoalmente não sou muito fã de orégano. Pra mim, tudo que eu como com orégano tem gosto de pizza. É, isso é real. Eu também acho. <risos> sal. Sal famoso, um pouquinho. Depende perceba, perceba. Não tem nada de sal. Eu tenho uma segurança no sal tão grande. Um pouquinho. Mas? É só pintadinha ali. De... Tô nervosa aí. <risos> ah, tô com medo do rio. Eu como panqueca com tapioca com, com pimenta do reino. Ai, Nossa, assim? é só de Ah, muito legal essa pimenta do reino. Do ovo, com salzinho, pimenta do reino, salsinha, tomate. E aí, terminamos tá a pimenta do reino? Terminamos. Eu acho que eu vou ter muito pimenta também. A gente gosta de pimenta. Tá? E agora é só levar pro forno por mais ou menos, eu acho que meia hora e tá pronto. Quando tiver é pronto, a gente mostra pra vocês. Gente, tá muito lindo. Da nossa torta maravilhosa, eu diria que ela ficou simplesmente espetacular. Se vocês estivessem sentindo o cheiro, tá muito cheiroso. Tá, sério. Tá. E tá aí, Salomba? Como é que vocês estão sentindo em relação ao tipo? seu Não, eu tô assim, orgulhosa, Tá, essa massa eu modelei Então, tipo, tô me achando. Tô me sentindo. Vocês veem que parece difícil, mas qualquer pessoa consegue fazer em casa. E eu consigo e se eu consigo, vocês conseguem. Vocês realmente conseguem. Não. E eu repito, se eu consigo, vocês conseguem. Não, Não. sério. Vamos para a melhor parte? A melhor parte, gente, sério. Tô muito expectativa. Quer cortar ou Eu prefiro que você corte, acho que é um pouco mais seguro, né? Não sei se é muito seguro, não. Claramente não é. Então eu vou destruir a torta. Mas essa é vai versão desconstruída também, tá super em alta. Vocês viram ela, antes. Né? Vocês viram que ela tava bonita. Vamos experimentar? Vamos lá. A torta de suã ainda ganhou participação especial do molho, molho tomate. tomate. Gente, que o molho tá cheirando muito, então tipo, praticamente florei por uma colher de mim. Então, eu acho que vocês dei pedir opinião. Ok, a receita do molho tomate pro próximo vídeo. Essa. Olha aqui. Hum. Vamos a berinjela. Carlos chefe. Hum. Berigela é linda. <risos> hum. Muito bom, muito bom mesmo. Já foi vencido. Gente, berinjela é uma coisa assim pra tá? tipo, feijão. Tem que ter. Tá vendo? A gente consegue. Fazer com um ingrediente gostoso É só cozinhar, temperar, fazer uma cozinha legal Não é só enfiar tá? E linda, né? Uma coisa linda tá? Tá? E essa parte você corta porque eu comecei a falar besteira <risos> <risos> Tarta hoje aprovada A história de é muito pimentada, Deu pra sentir Aí tá um pouco Pessoal, só... um pimenta <risos> na receita clássica pra vocês, né? É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Essa foi a nossa receita de hoje. Sim. Como sempre, a receita vai estar no linkzinho da descrição do vídeo. E um beijo. Até a próxima. Ah, não se esquece de se inscrever no canal, dar joinha e compartilhar com todo mundo, porque todo Sim. mundo merece essa receita. Todo mundo merece. Sim. Gente, beijão. Foi um prazer estar aqui com vocês.